É, primeiramente, boa noite né, a todos. A presente a apresentação ela tem por meta expor os principais serviços que são desenvolvidos no Centro de Referência de Assistência Social, os CRAs, na cidade de Boa Vista. né? E nessa eu vou dar enfoque a, ao CRAs que eu trabalho, né, que é o CRAs Centenário, e aí eu vou passando, vou, vou destrinchando esses elementos no transcorrer da apresentação em si, né? Devido à pandemia de Covid-19, os serviços eles foram restringidos ou modificados. E aí eu vou falar isso no transcorrer do, da apresentação, só que eu vou enfocar a questão do criz né? Os outros CRIZ estão com outras determinadas é, particularidades. É, vou dar também um enfoque na questão do trabalho do psicólogo né, na equipe de referência. Não vou falar muito, mas eu vou dar um certo enfoque, né, porque como eu sou psicólogo e esse é o meu trabalho, então eu vou dar um certo enfoque nisso, né, mas caso queiram aprofundar um pouco mais, tem um artigo que eu fiz agora, tá aqui o link, para uma pós-psicologia social sobre essa questão do trabalho na proteção, do psicólogo na proteção social básica, mais especificamente nos CRAIs, né. Então tá aí o trabalho é muito pequenininho porque tinha limite de páginas, mas já dá para ter uma determinada noção do que é que o psicólogo faz dentro da proteção social básica, mais especificamente os CRAs. né? É, todos os serviços da prefeitura ela vão vai levar em consideração a questão de oito macroáreas, né? Então, isso tanto a saúde como a assistência social, ela leva em consideração essa questão dessas oito macroáreas. Mas Boa Vista só contou com sete CRAS. Então, o que é que acontece? O CRAS Centenário é o único CRAS que atende a demanda de duas macroáreas, né? E aí eu vou falar a questão do da abrangência do CRAS Centenário em si, né? E aí quem quiser pegar esse mapa e obter mais informações, pode acessar aqui o Observatório né, da Prefeitura Municipal de Boa Vista, lá vai ter vários dados sobre a questão da proteção social básica, da proteção social especial de média e alta complexidade, da saúde, da educação. Então, é só acessar e ter acesso a esses dados. É, os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAs, eles estão vinculados a... Secretaria Municipal de Gestão Social, ela fica ali na Major Williams, perto do Recanto da Peixada, um antigo prédio da cultura inglesa. Aqui é o endereço e o contato. Como eu falei, eu trabalho no CRAS Centenário, né? Então, eu vou dar um enfoque, quando eu for falar da questão dos, dos serviços em si, eu vou dar é, um enfoque a esse CRAS, né? Que é o CRAS que eu trabalho. Ele é o CRAS com maior área de abrangência, ele atende 15 bairros, né? e são esses bairros aqui, e o bairro Marechal Rodon, ele é o bairro dos abrigos, né, então ele vai pegar ali os abrigos é, Rondon 1, Rondon 2, Rondon 3, Rondon 4, Rondon 5, abrigo Pricumã, posto de triagem, então tudo isso vai estar tá aqui nesse bairro, né, o endereço do CRAI Centenário provisoriamente está é, funcionando junto com o CREA Centenário, né, também, e é aqui é na Rua Turim, número 455, né, Bairro Centenário, ao lado da Praça do Bairro Centenário, né. Aqui é o telefone 84006121 e, posteriormente, a gente vai retornar para o prédio, o nosso prédio de origem, que fica na Rua Santo Agostinho. É... Os outros crais aqui, né, os outros demais seis crais, aí tem o Crais São Francisco, que fica lá no centro, né é, ali perto das lojas americanas, e aqui é o território de abrangência dele, e eles ficam também responsáveis pela zona rural e a área indígena. Está aqui o endereço o telefone. Tem o Crais Pintolândia, que fica na Praça Germano Sampaio, no, no Complexo Poliesportivo né, do Germano Sampaio, o aqui tá os bairros de abrangência, né, deles, o endereço e o telefone. Aqui o Crais Calamé, ele é responsável por esses bairros aqui. É, aqui tá o endereço, né, e o telefone. Temos também o que o bairro o crais União, né, que fica no bairro União, logicamente, né, porque os Crais geralmente eles vão levar em nome o bairro onde ele fica, né, no território de abrangência deles e aí eles ficam geralmente nesse bairro, com exceção do Crais São Francisco, né? Ele fica no centro, mas ele atende também o bairro São Francisco, né? E aí o Crais União fica no bairro União, tá? Aqui o território de abrangência e aqui o endereço e o telefone. Aqui o Crais Silvio Leite, né? É, território de abrangência, endereço e telefone. Crais Nova Cidade, território de abrangência, é, endereço e telefone. É, agora eu vou dar um enfoque, que tipo, é o principal serviço que se vai procurando quando se vai ao CRAS, é a questão da inclusão e da atualização do cadastro único, né, a confecção desse cadastro único, e eu vou explicar como vem a ser e como que está funcionando essa dinâmica dele dentro do Crais Centenário em si, né, então está aqui o cadastro único, né, então vamos começar a explanar sobre ele, eu vou falar um pouco como é que está sendo feito, né. É, o Cadastro Único ele é disciplinado pelo Decreto 6.135 de 2007, regulamentado é pela portaria número 177, né? O Cadastro Único para Programa Social é um instrumento que permite a identificação e caracterização das famílias brasileiras de baixa renda, né? Mas não só isso, eles traçam o um perfil da família brasileira, né? Então, tipo assim, é, o cadastro único, ele é uma entrevista, uma entrevista social, né? Que você vai passar com um cadastrador, um entrevistador social, ele vai fazer algumas perguntas e você vai responder. E essas perguntas que você vai respondendo é que vai servir de base para a formulação do seu cadastro único em si, né? Quem pode fazer o cadastro? Famílias com renda de até três salários mínimos, né? Ou renda, per, renda por pessoa de até meio salário mínimo, né? E aí o que, é que vai acontecer? O responsável familiar, não precisa ir a família toda, né? Só o responsável familiar ele vai se dirigir até o CRAS, até o centro de referência de assistência social o território de abrangência, né, do bairro dele, né, não pode ser um, um CRAS diferente, ele tem que fazer naquele território de abrangência, de onde ele reside, né, tem que procurar o CRAS dele, né, então, o que é que ele vai fazer? Ele vai no CRAS, né, munindo de ao menos um documento original, isso aqui seria o básico, né, mas ele, você tem que levar praticamente quase todos os documentos em si, né, então, como eu falei, o cadastro, ele é da família, ele não é da pessoa. Com uma carteira de identidade, eu faço a minha, meu irmão faz outra, meu pai faz uma. Não, o cadastro único é da família de todo mundo que mora naquela residência, né? Então, tipo assim, o responsável familiar, ele tem que ir até o CRAS, ele vai levar os documentos dele, né? A CPF, a carteira de identidade, a carteira de trabalho, caso ele tiver... E também os documentos das pessoas que residem naquela residência também, né? E o comprovante de residência, tudo original, não há necessidade de xerox. É... Aqui são os obrigatórios, né? Mas é bom levar todos, né? Que é o CPF é o título de eleitor. É... As demais pessoas podem levar qualquer documento, né? Previsto no formulário do cadastro, de cadastramento. E aí vai ser o que é, é identidade, certidão de nascimento, casamento, carteira profissional, CPF, título de eleitor. E aí, tipo, é um bom até atentar essa questão do RG, ele vai ser abolido, né? Com uma nova carteira de trabalho, né? vai ser unificado no CPF, e aí, posteriormente, o governo deve modificar também essas, essas questões, né? É, para o cadastramento de famílias indígenas e quilombolas, ele já tem... É, uma questão específica, né? Aí, aí, tipo, não é obrigatório que o responsável familiar apresente o CPF ou o título de exeitor, caso ele não possua essa documentação. Aí, no caso do indígena, ele pode ainda apresentar o RAN, né que é o registro de nascimento indígena. É, se a família possuir criança ou adolescente, ela tem que levar a declaração escolar, né? Criança e adolescente em idade escolar, a família tem que levar a declaração escolar, pegar na escola e levar até o centro de referência. Ele pode fazer, incluir essas crianças e colocar a escola sem levar essa declaração? Pode. Mas aí, tipo assim, como vai saber o nome correto da escola? Qual a série? Tudo, então é melhor levar essa declaração, né? É, os dados do cadastro ele vão demorar é, cerca de é, um mês para cair no sistema, né? E aí caso, é, caso seja para a BPC, ele é um pouco mais rápido, né? Cai em duas semanas. O cadastro é da família, por isso, todos os membros que dividem despesas na mesma residência, eles devem estar na composição familiar. É, outra coisa, é, o que eu, aqui já é uma demanda específica do Cray Centenário, né? Então, quando a pessoa for fazer o cadastro, o que, é que ela vai fazer? Ela vai ter que ir se deslocar até o Cray Centenário, né? Ela vai passar por uma triagem e após essa triagem, ela vai ser incluída em duas formas de agendamento. Ela pode ser tanto ah, na fila de prioridade, como apenas na fila da pessoa que apenas quer o cadastro único, né? Então, o que seria essa prioridade? Eu tenho um direito que eu preciso acessar através do cadastro único. Por exemplo, a carteira do idoso. Eu tenho 60 anos, ganho até duas renda familiar, tenho renda pessoal até dois salários mínimos, e eu quero a minha carteirinha do idoso. Então, o que é que acontece? Eu preciso do cadastro único, então eu sou uma prioridade. Então, quando eu for lá, eu vou passar pela minha triagem, né? E aí eu vou ser colocado no agendamento da prioridade. Agora, caso eu só queira fazer uma inclusão cadastral, né? Tipo, ah, eu quero só fazer meu cadastro mesmo, então eu vou para a fila normal, né? Então, quando você chegar no CREA Centenário, você vai passar pela triagem, e aí dessa triagem vai ser agendado um dia e um horário para você retornar para fazer a sua inclusão ou a sua atualização cadastral. É, o cadastro único, ele é um mapa representativo da, das famílias mais pobres e vulneráveis do país, né? Pois eles apresentam informações da família de do domicílio em que ela reside, e aí vai ter a composição familiar, o endereço, é, o acesso a serviços públicos de água, saneamento e energia elétrica, despesas mensais, a vinculação e programas sociais. Então, vai ter todas essas informações dentro do seu cadastro aí o governo vai analisar o que qual é o quais são as demandas daquela família como ela tá então tipo assim o cadastro ele é de suma importância é, dados de cada um dos componentes da família então isso no geral e agora no individual né ele vai ter a documentação civil a qualificação escolar a situação, a situação na questão da inserção no mercado de trabalho, seus rendimentos, então o cadastro único, ele é de suma importância, né? Para essa questão do governo ter uma noção dessa família em si, né? E do indivíduo também. É... As normativas do cadastro único, ele é composto por 80 que padronizados de acordo com conceitos do IBGE. A regra de atualização é a cada dois anos, ou caso haja modificação, por exemplo, é mudança na minha composição de renda, nasceu mais uma pessoa ou foi integrada mais uma pessoa na minha família, ou, ou algum tipo desses elementos em si, uma mudança de endereço, então antes de dois anos eu posso fazer essa minha atualização, mas aí a obrigatória é de cada dois anos. E se não fizer, com quatro anos, é, o cadastro ele vai sair do sistema e você vai ter que fazer uma inclusão. Vai ter, que fazer um novo, vai ter que reativar, né? como se fosse uma inclusão. Não vai ser mais uma atualização. Mas o que, é que acontece? Depois de dois anos, ele fica desatualizado. Os quatro anos é apenas para ele sair do sistema. Né? A coleta de dados é padronizada nos municípios por meio de normativas, capacita capacitações e materiais. Né? É... Os conceitos fundamentais que eu vou, pode se apontar no, no cadastro único, ele é autodeclaratório, né? Você vai lá e aí, tipo assim, é a responsabilidade do responsável familiar, as coisas que vai ser falado ali, só que a posterior ele vai acontecer uma questão de uma checagem. O que, é que acontece? Qual é o fluxo do cadastro único? Você vai lá no CRAS, tipo o RF, ele vai no CRAS, né? RF vai no CRAS... E aí ele vai com o entrevistador social, ele responde a pergunta, tá lá o cadastro dele, o formulário tal, tudo bonitinho. Esse cadastro ele vai para análise, depois que ele sair daqui ele vai para análise. E depois da análise, caso esteja tudo ok e não ser constatado nenhuma inconsistência, ele vai para a digitação. Aí da digitação ele vai para o sistema, né? Então vai ter todo esse processo, por isso que demora um pouquinho para ele cair no sistema, né? É, o registro é feito com entrevista presencial, né, a pessoa, o RF vai ter que ir num centro de referência, no CRAS, para poder fazer o cadastro único dele, e a questão quem... o, o RF ele vai se comprometer com essa veracidade né, das informações que ele está prestando. É, isso vai ter uma cultura o quê? de direito e deveres, a pessoa vai ter direitos, mas também ele tem deveres né, dentro disso. É, esse aqui ó, é o formuláriozinho do, do Cadastro Único Para você ter é, informações sobre todos os, os, os formulários em si Informações do cadastro, você pode acessar esse link aqui é, Ele é composto de 40 questões né, Sobre moradia e situação familiar 60 questões sobre documento, escola, trabalho e renda é, Então tudo isso aqui vai ser composição para a formação do Cadastro Único em si, né? É, é a questão do, da proteção e promoção social no Brasil, ele, o Cadastro Único, ele dá acesso a mais de 30 programas né, e serviços, é, ele serve para o acompanhamento, para acompanhar a situação das famílias mais vulneráveis né, no Brasil, para o governo nas três esferas de governo, federal, municipal e estadual, ter essa visão em si planejamento de ações né, dentro de cada território, então ele já vai ter uma questão de uma visão em si, é... e a questão de oferta de benefícios de forma transparente e republicana, né? então ele vai dar, esse, balizar essa questão dados, benefícios de transferência de renda, benefícios eventuais, benefícios de prestação continuada, programas, projetos, então ele é a porta para fomentar tudo isso aí. É... Os programas que você pode ter acesso através do Cadastro Único, benefício de transferência de renda, né? E aí eu vou citar aqui o principal, que é o Auxílio Brasil, né? O Auxílio Brasil, ele é... ele tem muito mais coisas em cima, si, muito mais elementos. Eu vou citar muito superficial aqui em cima e caso queira ter uma visão melhor, pode -se acessar o link aqui, né? ele é feito para famílias em situação de extrema pobreza, né, e aqui, tipo assim, não vai ter a questão de crianças ou adolescente em idade escolar ou nutrizes ou coisas assim, então ele tem que ter uma renda per capita de até 150, 105 reais, né, então essa somatória de todas as despesas que você apontou lá no cadastro único, e aí por pessoa vai ter que dar essa esse somatório em si, para você se encaixar na situação de extrema pobreza. Já a situação de pobreza, aí vai envolver a questão, tem que ter variáveis, né, menores em situação escolar, e aí você, para entrar nessa, sua renda per capita tem que estar de 105 reais e um centavo até 210 reais, né. Então, para mais informação, é só acessar o link aqui, essa questão do Auxílio Brasil, né. Há também questão de serviços socioassistenciais, rede de educação, eu vou falar isso mais na frente, quando eu for explanando é, dentro da, da minha explanação. Né? É, ele dá a questão de descontos em taxas de contribuição, é, facultativo de baixa renda, isenção na taxa de concurso, que muita gente... É, faz o cadastro único, né? embora tenha uma renda um pouco maior, por exemplo, dois salários mínimos ou até mesmo três, mas aí sempre a questão é que é prestar concurso tal, e tudo, então vai lá e faz o, o cadastro único, ele dá acesso à carteirinha do idoso, que eu vou falar mais à frente, os pré-requisitos, dá certo à questão da tarifa de energia social, né? e aí você faz o seu cadastro, pega a sua folha resumo, que é o espelho do seu cadastro no CRAS, e aí, você vai na companhia de energia do seu estado, e aí eles vão fazer o cálculo e vão ver quais são as suas, fa as suas faixas etárias de benefício, né? Ele também dá acesso à questão do ID jovem, né? da identidade jovem, que eu vou falar mais à frente também. É... Vou dar um destaque que é um dos é, um dos benefícios que é mais procurado, que estão dentro do CRAS em si, né, da assistência social básica. O BPC, né? Que é o benefício de prestação social. O que é o BPC? O BPC é um benefício, como o nome já fala, né? De prestação continuada. Ele é um benefício da assistência social básica, da produção social básica, mas ele é gerido pelo INSS. O INSS é que faz a gestão dele, né? Então, a, o primeiro passo para você dar entrada no BPC é o quê? Confecção do cadastro único, né? Você vai ter o seu cadastro único e ele está lá dentro do sistema, e aí após isso você vai ver é, os outros elementos que vai você dar acesso ao benefício de prestação continuada. O que é isso? O benefício de prestação continuada ele, te, ele dá direito à questão de um salário mínimo, mas ele não deixa a questão de transferência né? no caso de morte. E ele também não dá acesso ao abono salarial, né? o 13 terceiro, no caso, não recebe. Então, quem vai? quais são os critérios? Depois que eu tenho o cadastro único, o que é que eu vou ter? Para a questão do BPC-12, eu vou ter que ter 65 anos de idade completo, renda per capita de até um quarto de salário mínimo, e aí a somatória de acordo com o salário mínimo vigente, hoje está uns R$ 1.200 e ainda uns R$ reais. É, para o idoso já para o deficiente ele tem que ter laudo médico brasileiro com a CID, né, a classificação internacional de doença, o código, né, e ele tem que ter renda também de até um quarto salário mínimo, né, a renda per capita. E aí é, cumprido os requisitos da primeira etapa, o que é que deve se entrar, né, no endereço é, meu, do meu INSS, e aí você pode baixar tanto o aplicativo como você pode ir no site mesmo. E aí você vai fazer o que? Vai criar sua conta e após você criar essa sua conta, você vai fazer o agendamento, né? E aí no caso você vai fazer tanto para o idoso, né? Fazer agendamento para a questão é, do idoso ou para o deficiente, aí você tem que marcar lá. Se é idoso ou é deficiente, aí faz seu agendamento. Agora, como o INSS voltou a fazer os atendimentos presenciais, está sendo bem rápido. Você já marca e aí, já para você pré, é, passar pela primeira etapa, né, a perícia social, já vai logo muito rápido. Né? Então, ó, essa aqui é a dimensão do site. Né? Aqui é o acesso pelo computador. Né? Você vai aqui em entrar. Aí, caso você não tenha conta, você cria. Caso você tenha, você vai aqui com o CPF, né, clica em avançar, e aí coloca a senha, vem aqui em agendamento e faz a sua solicitação, né. Então é bem simples o acesso ao BPC, como é para pessoas em situação de vulnerabilidade, ele não é difícil, não precisa de advogado para você... É, da entrada e tal, né? nada disso. A questão de uma assistência jurídica se daria num futuro caso haja uma negativa, né? Você passa pelas perícias e seja negado, você pode fazer a sua a conta contestação em si, né? E aí o que acontece? Aqui eu vou falar tipo assim de um outro benefício que se dá através do cadastro, que é a questão da carteira do idoso. O que é a carteira do idoso? ela é concedida, né, para pessoas acima de 60 anos de idade, né, porque a questão, o, o estatuto do idoso, ele vai deixar uma brecha, né, que pode, a questão de governos ou estados, eles podem definir quantos anos que o idoso vai ter, é, vai acessar determinados benefícios, né, então, mas a partir de 60 anos já é considerado uma pessoa idosa. Então, a pessoa com cima de 60 anos, ela, ela, que não tem como comprovar a renda né, individual de até dois salários mínimos, ela tem que ter o cadastro único, ativo e atualizado, e aí essa, ela vai até o CRAS, faz uma declaração, ou ela faz a declaração e posteriormente vai ter a emissão da, da carteirinha, ou ela pode vir... No, no ambiente digital e fazer essa ação também pela a, a carteirinha no meio digital né e toda essa carteirinha ela vai dar na questão de uma conta unificada que é a questão da conta do meu golpe né ela tanto serve para a questão da do, do do inss do benefício de prestação continuada como a questão da carteira de trabalho também é por essa mesma conta é uma conta unificada né o seu cpf e uma senha então se você tiver essa conta Cadastro único ativo, você pode ter a sua carteira no meio digital. Se não, vai no CAIS, faz a declaração, é, vai pegar a sua declaração, já pode usar essa declaração em si, né, para ter os benefícios. E aí vai ter que esperar 90 dias para ter a sua carteirinha física, né, original. É, outro benefício que você pode ter acesso é a questão do ID Jovem, né. É, é, as condições é ter o cadastro único ativo e atualizado né renda familiar de até dois salários mínimos é tá na faixa etária de 15 a 29 anos de idade não precisa ser estudante e aí você vai ter alguns benefícios né Me entrar em cinema vi passagem alguns benefícios que se tem né através do id jovem e aí você pode baixar o aplicativo também ou pode entrar no site e fazer lá é, no site, né, o seu ID jovem, imprimir lá o seu ID jovem. É, essas credenciais de estacionamento, ela serve para a questão do estacionamento reservado para o idoso e deficiente. Aqui já não tem nada a ver com o CRAS, mas aí é uma, como eu vejo que é um benefício que pode ser é, gozado, então eu vou vou explanar aqui também, né, ela, a solicitação até então, até onde... Últimas informações que eu tive, ela ficava na sala de número 40, né? No centro de atendimento ao cidadão, o antigo terminal ali do Caimbé, né? Então, nesse você vai ter que ter um formulário, você vai preencher, aí você leva as suas cópias de RG, CPF, comprovante de residência. Caso deficiente, tem a questão do laudo médico para deficiente, né? A, a credencial vai ter validade de 5 anos, sendo atualizada logo após o vencimento, né? Tá. Aí no caso aqui já se falasse da questão da proteção social é, especial, né, de média complexidade que se dá na instituição é o CREAS, né, que é o centro de referência especializado, que é especializado de assistência social, né. E aí os CREAS, caso haja uma quebra de direito, é, que a pessoa, por exemplo, é houve uma situação de, de algum tipo de quebra de direitos, de violência contra a mulher ou contra a criança, é, é, mas aquela questão do vínculo familiar ainda não foi perdida, né, e ainda há essa questão de, de você conseguir, né? essa questão do vínculo familiar em si, não, você não foi institucionalizado, não foi para... É, a proteção especial de alta complexidade, né, na institucionalização, então, você vai ser atendido pelo CREAS, né, e aí o CREAS, ele vai ter dois CREAS na cidade de Boa Vista, que é o CREAS Centro, né, e aqui é o território de abrangência, aqui o, o, o endereço, né, o endereço e o telefone, e há o CREAS Centenário, que é onde o CREAS Centenário também está funcionando, esse aqui é o território de abrangência, né, e o endereço, tá, é... Tá. Agora eu vou falar um pouco sobre as questão dos programas e projetos da Prefeitura Municipal de Boa Vista, né? Primeiramente, eu vou falar sobre os serviços de convivência que acontecem dentro dos CRAS, né? E aí eu vou dar um enfoque para a questão do CRAS Centenário, né, que é o CRAS que eu trabalho. E aí, caso é, você tenha uma criança a partir de 6 anos até 17 anos, né, criança e adolescente, ela pode fazer parte do serviço de convivência, né? Então, você, a, o restaurante familiar se dirige até o CRAS, e aí ele vai expor a demanda, e aí vai falar com um, um profissional da equipe de referência, no nosso caso vai ser um pedagogo, né? e aí ele vai pedir assim, essas seguintes informações, né? O serviço de convivência, eles funcionam no CRAS, agora ele está funcionando de maneira especial, né? No... no no creas Nova Cidade, devido à situação onde a gente está no ambiente do CREAS, e o CREAS não tem um espaço para a questão do serviço de convivência, né? uma quadra aberta, e aí está sendo Nova Cidade, né? Então, o responsável familiar vai trazer é, esses documentos, né? RG e CPF do responsável, comprovante de residência, aqui tem que ser xerigos. RG e CPF da criança ou adolescente, cartão do SUS, certidão de nascimento, declaração escolar, uma foto 3x4, e um laudo médico, se, é obeso, né? se, for, se for o caso, né? em si. mas o, o serviço de convivência, ele, ele não oferece bolsa e nem auxílio de transporte, a única coisa que ele vai oferecer o benefício seria as atividades em si e o lanche né, e o farnamento. Outra questão, questão do serviço de convivência que funciona é, dentro dos CRAs é o cabelo de prata, né? ele é, foi criado pela lei 843 de 2006, Atende pessoas idosas e, e de baixa renda, né? Que, que possuam renda de até dois salários mínimos, tem que ter o cad único ativo. Já o cabelo de prata, ele oferece bolsa, né? bolsa, lanche, mesa. Só o que, é que acontece? Quando a pessoa vai entrar, situação do crescentenário, ela vai entrar como ouvinte, porque já tem uma fila de espera de ouvintes que estão pleteando bolsas, né, então logo que essas bolsas surgirem, vão ser para esses bolsistas, esses ouvintes que já estão esperando as bolsas, e aí essas pessoas que entrarem agora vão ser só como ouvinte e aí vão ter que passar pelo mesmo processo. Ele também está funcionando no, no, no CRAS Nova Cidade, devido à mesma situação que eu falei mais acima, né. É, a questão do dedo verde caso o responsável familiar ele queira que é o seu é, o seu filho ele passa parte do, do dedo verde ele vai ter que se dirigir a um centro de referência de assistência social um Cras é, e ele vai fazer uma solicitação de visita né é, o, o dedo verde foi criado pela lei 1.118 de 2008 ele atende adolescentes de 14 Aí a faixa de 18 anos ele já está saindo, né? Então, tipo assim, até 17 para fazer a solicitação para entrada no programa, né? E aí, tipo, o técnico de referência, ele vai na casa da pessoa, ele vai fazer o caso, o estudo social, né? E esse estudo social vai ser encaminhado para o setor do projeto e lá os responsáveis vão fazer a avaliação e aí, caso seja contemplado, a equipe do dedo verde vai entrar em contato com o responsável familiar, né? nisso o, é, o adolescente vai ter também que estar tá matriculado na rede pública, né? tem que ter o cad Único atualizado e ativo, aí no caso se ganha bolsa, vale transporte, lanche e fardamento, aqui ele vai funcionar no Parque Anauá é, o, o, as atividades funcionam no horto do Parque Anauá e a letra tá, vai ficar um pouco difícil aqui, porque no, no mouse aí fica um pouquinho ruim é... O Articanto, ele foi criado pela lei 1511, né, de 2013. É, Para pleitear também tem que ter o cadastro único, a faixa etária de 7 a 17 anos, renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo e tendo renda igual ou inferior até, até dois salários mínimos, né. E aí ele vai funcionar na questão do complexo poliesportivo lá da Praça de Germano Sampaio, no Pintolândia. Ele oferece bolsa, né? Fardamento também, vale de transporte. E todos esses projetos que eu citei não podem participar irmãos. for a mesma casa, irmãos não vão poder participar, a não ser que sejam gêmeos, né? É, aqui também vamos ter a questão do projeto crescer, e aí ele foi criado pela lei é, 1190 de 2009 jovens de 15 a 21 anos em situação de vulnerabilidades aí nesse caso vai ter que ter com essa questão é, de as infracionais e prostituição né? vai ter que ter esses elementos para poder fazer parte do projeto crescer o projeto crescer ele funciona ali no, no Pintolândia, né bem próximo à Praça Germano Sampaio, com o Poliesportivo Germano Sampaio, né? E aí ele vai oferecer bolsa, tem o auxílio de transporte, auxílio de refeição, uniforme, assistência psicossocial, médica e advogada. É, o outro programa é o Rumo Certo, que foi criado pela Lei 1131 de 2009 e atende adolescentes de 15 a 17 anos, matriculado na rede pública de ensino. Aí, no caso, tem que ter uma disponibilidade de é, 3 horas e meia né, por dia. E aí, vai, a questão é, esse adolescente vai desenvolver atividades de cunho administrativo nas mais diversas férias. Ele pode ir para o CRAS, ele pode ir para o CRES, ele pode ir para diversas instituições e repartições públicas para desenvolver essas atividades em si. Né? Nisso ele vai ganhar bolsa, vale transporte, lanche e fardamento. É, agora falar o questão do Família que acolhe, né? O FKA. Ele foi criado pela Lei é, 1545 de 2013. Esse programa é o que vai dar base ao Criança Feliz, né? Então Boa Vista não tem um Criança Feliz por causa disso, porque o Criança Feliz Ele vem do FKA, né? Então, nos estados ou no municípios você tem um Criança Feliz, Boa Vista é o FKA, né? Porque é através dessa experiência do FKA que o governo federal resolveu criar o Criança Feliz em si, né? É, famílias com, com filhos nas casamães, o que é que acontece? O FKA, ele vai para você fazer parte do FKA, você vai ter que procurar um CRAS. e aí você vai fazer essa questão dessa solicitação, né, de fazer parte do FKA. você tem que estar até 21 semanas de gravidez, isso dá o quê? 5 meses de gravidez, né? É, para você poder fazer parte dessa inclusão, e aí após essas 21 semanas só vão ser inclusas em salvo algumas exceções, né, para você poder fazer parte, né, e aí, tipo assim, tem essas questões das prioridades, né, que é adolescentes grávidas, grávidas daqui do Auxílio Brasil, né, mais Bolsa Família, né, e grávidas reeducando então eles vêm trabalhar com isso aí então a criança ela vai ser a mãe vai ser acompanhada da gravidez até a criança se desenvolver então tem atividades é, Geralmente as vocês querem ir atrás do benefício né mas o FQR não é só o benefício ele a, a base principal deles são atividades sim, que vão ser desenvolvidas você vai ter uma visitadora que vai visitar vai desenvolver as atividades você vai ganhar benefícios em si também leite enxoval o caso agora da pandemia estava ganhando cesta básica também, então tem todos essa, essa, esses elementos aí, né? A questão da família que acolhe. É, agora eu falar falar, a gente já voltou à questão do, do psicólogo em si, né? Porque, tipo assim, o, como tem psicólogo em todos os crais, né? É obrigatório, o psicólogo, o assistente social é a base do CRAS em si, né, da proteção social básica, então, tipo, muitas pessoas vêm ao encontro pensando que o psicólogo, ele realiza, ele faz clínica na, na, no CRAS em si, coisa que ele não faz, né, porque isso não, não pode se fazer, a, a política pública da, da proteção social básica, ela não permite isso, né, tipo assim, porque essas atividades, Clínicas ela é uma atividade da área da saúde. Então, eu vou falar essa questão agora da questão da rede de atenção psicossocial, da RAPS em Boa Vista, né? Para dar um esclarecimento maior, né? Porque o trabalho do psicólogo dentro do CRAS ele é um trabalho mais psicossocial, né? Ele vai trabalhar com a família, todos esses elementos de superação, de dificuldades materiais, ou de empoderamento de direitos sociais, então ele trabalha junto numa equipe multi.. multi é, profissional, né, com assistente social e aí outros profissionais também como pedagogo, ou antropólogo, caso seja necessário, né, o território de abrangência, então a política ou a configuração do ambiente em si, é, é, os profissionais que compõem a equipe também do do, do centro de referência da proteção social básica, ela não permite esse atendimento clínico, né, embora alguns Profissionais em algumas cidades até façam, né? Devido a um furo, né? E é isso porque o trabalho de psicólogo ainda não está muito bem delimitado é, dentro da ciência social em si, né? Então, tipo assim, o psicólogo geralmente é visto como clínica, né? A ah, psicóloga clínica já é uma coisa que já bate na cabeça das pessoas, né? Então, a Rede de Atenção Psicossocial em Boa Vista, a RAPs, é, eu vou dar, tipo assim, um distanciamento da atenção da primária, e aí secundária, e terciária, e aí vamos começar pela primária, que é a UBS, né, que é a porta de entrada nessa questão do âmbito da saúde em si, né. Então, o que é que acontece? Esse aqui é a, a última lista que eu tive, né. Caso eu tenha uma demanda é, de atendimento psicológico em casos leves e moderados, o que seria um caso leve? Ah, eu tenho um problema de ansiedade, eu estou com certos problemas é, que eu não consigo dormir direito, e aí aquela minha problemática está influenciando no meu comportamento e tal. Seria um comportamento de leve e moderado, né? Dependendo da situação em si, pode procurar uma UBS, né? E aí aqui está a UBS com os respectivos profissionais né? e o horário que eles atendem, né? É, em si e aí vai para a questão das macroáreas que eu falei lá no início né e aí você tem que ver o bairro e aí ver da do seu bairro em si qual seria o, o mais próximo né dentro dessa macroárea em si para você procurar essa questão do atendimento psicológico em si né é, agora tipo assim geralmente eles fazem especificidades eles mudam até o momento eles queriam que esses atendimentos seria com um encaminhamento médico, né, ou um encaminhamento de outro profissional, um psicólogo também, psicólogo na produção social básica, ou na produção especial, média ou de alta complexidade, também fazendo um encaminhamento, eles é, é, fazem esse acompanhamento no posto de saúde em si, né. E aí, tipo assim, essas demandas leves e moderadas são atendidas no posto de saúde, porque a atenção é primária, e aí um caso grave, por exemplo, você pode ter um surto, e aí não vai ter um médico, um psiquiatra lá para medicar, e aí a situação pode ficar um pouco complicada, então não tem como atender, né? Esses casos vão ser atendido em outros locais, em outras instituições, que eu vou falar um pouco mais à frente. É... é... Tá, agora é, vou falar que são dos centros de atenção Psico psicossociais, né? Que é os CAPS e Boa Vista vai ter o CAPS 2, o CAPS 3, o CAPS 3AD, né? Então vou ter esses três CAPS, né? O CAPS 2, qual é a diferença em si desses CAPS? O CAPS 2, quando você chega, não precisa de encaminhamento, ele é voltado para demandas persistentes de cônico, como eu falei no início, né? leve moderada lá no posto de saúde a persistência crônica no CAPS. O que, o que seria essas doenças persistentes e crônicas, o transtorno né, em si? É um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, que aí já é um transtorno persistente, é um transtorno grave, é um transtorno cônico, porque não tem cura, né, apenas o controle da moderação em si, então a pessoa vai fazer esse acompanhamento para o resto da vida, né, e ela vai ter que se dirigir a um CAPS, para poder fazer o acompanhamento em si, caso ela tenha um surto, né, aqui naquela hora, estou com surto psicótico, aí vai ter a questão da ambulância, leva, leva para a psiquiatra lá do, do hospital geral, né, ou no caso de questão de demanda de suicídio, até então era no Cosme né, não sei se ainda tá lá, e aí, tipo assim, vai ficar lá até a questão de parar o surto em si, e depois vai fazer esse acompanhamento no, no CAPS, né. O CAPS 2, ele vai funcionar ali, é, na frente da, da Prefeitura Nova, né, no São Francisco, tá aqui o endereço, o número, o número do telefone, e aí, como não se tem um CAPS-I, que seria voltado para criança e adolescente em boa vista, o CAPS-II acaba fazendo, às vezes, disso, né? Então, ele uhum. vai acabar se especializando nessa demanda em si. O caps 3 ele funciona meio dinâmico, né? Não precisa de caminhamento, ele é voltado também para demandas persistentes e de crônicas. E aí, a questão com a diferenciação dele é que ele vai funcionar durante toda a semana, horário de 24 horas, e ele tem leite é, de pernoite lá, né? Ele funciona ali, perto das águas, tá aqui o endereço, e aqui o telefone em si. É... O CAPS-AD3, né? O CAPS-3-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, né? Não precisa de encaminhamento, ele é voltado para demandas persistentes e crônicas e ou abuso de substâncias químicas, né? Álcool e outras drogas. É, ele funciona durante toda a semana, horário de 24 horas e também tem leite de pernoite, né? Como ele é 3, ele vai funcionar com a mesma dinâmica do 3, só tem essa questão do AD, que é para o álcool e outras drogas. É, também tem a questão do centro ambulatório de psicologia e psiquiatria, a WISAM, né? Que funciona atrás do hospital Coronel Mota, né? Clínica especializada Coronel Mota. No caso da WISAN, há necessidade de encaminhamento e ela vai, vai se voltar para demandas leves e moderadas. Aí está aqui o endereço. E está aqui o telefone em si, né? Agora eu vou falar sobre a questão dos conselhos tutelares, né? Os conselhos tutelares, eles servem para garantir a questão dos direitos da criança e do adolescente, né? Preconizado no ECA, na Constituição, mas está ali mais solidificado no ECA, né? E, e aí.. É ele vai fazer qualquer denúncia, qualquer quebra de direito relacionada a crianças e adolescentes, você pode procurar o Conselho Tutelar e aí fazer essa denúncia para ele acionar a rede, a gente vê o um acompanhamento e todos esses essas elementos em si para a gente garantir a questão do direito das crianças e do adolescente, né? Então, ele também funciona com questão de áreas de abrangência, né? O Conselho é, Tutelar Território 1, ele funciona aqui, né? Nesse endereço está aqui o telefone, e esse aqui é o, é o território de Abrangência. Se você tiver algum desses bairros, você tem que se direcionar ao Conselho Tutelar 1. É, no caso do Conselho Tutelar 2, aqui também o, o endereço, o telefone, e aí você é, tiver em algum desses bairros aqui de Abrangência, você tem que se dirigir a ele. É, o conselho tutelar 3, aqui o endereço também, telefone, e aí no caso se você vê alguma questão de violação de direitos de crianças e adolescentes, ou quer que esses direitos sejam é, garantidos né, na prática, e aí estiver dentro desses bairros, tem que se dirigir para ele, né? conselho tutelar do território 3.